Olá psicólogas e psicólogos, ficou com alguma dúvida? Clique nesta aba aqui e veja as respostas para as perguntas mais frequentes. Ou então mande sua dúvida aqui no chat.